Capitado voando em Dubai, câmeras de segurança registram o um bebê levitando no quarto. Fenômenos paranormais perigosos em casa abandonada. Jovem volta em transe do cemitério com uma companhia misteriosa. Estranha criatura é capturada em um rio na Indonésia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 Um jovem caça-fantasma da Dark Ghost Paranormal investiga uma casa abandonada. O dono deixou o local devido a manifestações paranormais insuportáveis que ocorreram no recinto. E lá foi ele pelos cômodos da casa. Em um cômodo, algo sinistro foi captado. Parece haver alguém de pele dentro. Bom, mas só parece mesmo. Você pode me quem é você? Você pode mostrar Uma faca se movendo sozinha não é nada bom. Algo me diz que a situação está prestes de sair do controle. Foi captado se movendo lá do outro lado, mas não há ninguém. paranormal se não há ninguém. Então, que estava movendo aquelas botas. E finalmente os fenômenos cessaram. Por enquanto. O jovem Donese foi à casa de seu amigo. Chegando lá, sua mãe lhe disse que ele havia ido ao cemitério visitar o túmulo de seu pai. Quando ele estava indo embora, viu seu amigo no meio do caminho, acompanhado de uma mulher vestida de branco. Ambos andavam como um casal. Ele parece estar muito alegre com a companhia que arrumou naquele cemitério. Não sei se você notou, mas há algo de errado com aquela menina. A sua pele está pálida demais para aquela região. A sua face está com aspectos de pessoas cuja alma já não se encontra no corpo. Então, seu amigo lhe removeu as escamas de seus olhos desfazendo o feitiço. Foi então que ele pôde contemplar o que realmente era aquela mulher. <risos> Fantasma. Por fim, o ritual foi desfeito e ela sumiu. Um grupo de amigos tiraram um dia para se refrescar e pescar em um rio barrento, mas logo que chegaram perceberam a presença de uma criatura muito estranha e que está vindo na direção deles. Imediatamente, eles se apressaram para conter a criatura. Sim, eles pescaram aquela estranha criatura. Não se sabe o que é e tão pouco de onde veio, mas tem rosto humano. Gata, gata, gata. Impressão minha ou tá faltando a metade do corpo? Sim, a coisa está se mexendo, mas não por muito tempo. No vídeo a seguir vocês verão algo simplesmente apavorante, uma mãe fixou uma câmera de segurança no quarto do seu bebê a fim de monitorá-lo, mas ela acabou captando algo simplesmente arrepiante que fez com que ela vivesse uma das experiências mais aterradoras de sua vida. Prepare o coração e assista a esta terrível manifestação. A câmera de segurança captou o bebê de pé após despertar de madrugada. A pior parte veio quando ele simplesmente levitou a 2 metros de altura movido por alguma força sobrenatural. Como não bastasse, lá no fundo, uma criatura aterrorizante se manifestou. Um ser das sombras que com certeza tem total relação com este fenômeno. A entidade paranormal atentou contra a integridade deste bebê e logo desapareceu. Não sabemos sua intenção, mas o que acabamos de demonstrar sem dúvidas é muito aterrador. O nosso caso final foi captado em uma das mais belas cidades árabes do planeta, Dubai. Era um dia ensolarado, mas assim como no Brasil, imprevistos acontecem quando nos atrasamos para os nossos compromissos. Foi o que aconteceu com este jovem árabe que acabou perdendo sua condução, mas imediatamente ele encontrou uma solução para não se atrasar. de uma praça e voou como um anjo até o seu destino. Como se é possível? Teria ele superpoderes ou seria uma montagem? Opine nos comentários.